Vamos começar com mais esse treinamento para poder queimar a barriguinha? O primeiro exercício que eu vou ensinar a vocês é o escalador, que é o seguinte, você vai ficar com ambas as mãos assim, como eu estou ambas as mãos paralelas. A largura do seu peitoral ficou na posição de prancha, como eu estou aqui. Agora você vai fazer o seguinte, tracionar o seu joelho em direção ao seu peito, volta, traciona o outro, volta. Lembrando que não é arrastar a perna. A perna, deixa eu ficar mais aqui enviesado para você poder visualizar melhor. Você tem que levantar, Voltar, levantar, voltar e só fazer esse movimento. Quem for iniciante, faça devagar. Quem for já aquele intermediário, pode aumentar o ritmo. E quem for avançado, faz correndo. Tá ok? Esse exercício ele vai trabalhar bastante a região inferior do seu abdômen, então eu garanto a você que teu abdômen vai ficar bem durinho essa região inferior, mas tem um outro exercício, esse outro exercício que eu vou passar para vocês é o seguinte, ele trabalha não só os glúteos, posterior de coxa e panturrilhas. Ele trabalha tudo isso, mas também vai trabalhar o abdômen, além de trabalhar os braços. Por quê? Você vai fazer o seguinte, você vai ficar com ambos os braços mais uma vez nessa posição e vai elevar a perna atrás, dessa forma, deixa eu virar aqui para vocês visualizarem melhor. Ficou na posição de prancha, eleva a perna, volta, eleva, oposta, volta, eleva, segura pelo menos um segundo. Um, Desce, um, desce, um, desce, um, desce. Fazendo este exercício, quando você segura um segundo, eu já garanto a você que você já está sentindo o seu glúteo, correto? Você já sentiu o seu glúteo, porque você segurou. Agora, se você começar a fazer esse tipo de treinamento aumentando o tempo que você segura, automaticamente você vai priorizar ainda mais a região dos seus glúteos simples, fácil e objetivo. São exercícios que se você botar numa média aí de 30 segundos para fazer, já vai dar resultado. Vamos ao outro, o outro exercício é o seguinte, vai ficar na posição de fazer abdominal, deitado de costas assim, vai fazer o seguinte, subir um pouquinho, segura em cima, solta todo o ar, Volta à posição inicial. Subiu, solta todo o ar, contraindo bem o abdômen. Desceu, subiu, solta todo o ar, contraindo bem o abdômen. Esse exercício ele vai te ajudar a musculatura do seu abdômen. Então aquele músculo, sabe aquele abdômen bem trabalhado, bem definido, é justamente isso que nós estamos fazendo com esse exercício. Vamos fazer três para você. Assim, priorizar bem, enfatizar e conseguir entender como é que é feito. Vamos lá. Dobrou as pernas, deitou. Nada de segurar a cabeça. De preferência, mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. Subiu, solto ar. Segura em cima, desceu. Subiu, solto ar, desceu. Subiu solto o ar, desceu. Só fazendo desta forma, você já vai começar a sentir realmente que a musculatura do seu abdômen está sendo bem trabalhada. Mas vamos a outro. Esse outro que eu vou fazer, você pode utilizar uma garrafa pet. Eu aqui não tenho a garrafa pet, vou utilizar esse pezinho. Vai ficar com os pés flexionados as pernas, você vai fazer o seguinte, segurar o peso próximo ao corpo, vai fazer um giro do tronco para o lado direito, para na posição inicial, giro do tronco para o lado esquerdo. Detalhe, eu estou fazendo aqui bem na frente, observaram? Eu não estou fazendo posicionando as costas atrás e fazendo esse giro aqui, porque esse movimento são para aquelas pessoas que já são mais avançadas. Então eu estou fazendo um movimento para as pessoas que são iniciantes. Então quem é iniciante aqui girou, parou, girou, parou, girou, parou, girou, parou. Agora quem for avançado aí vai lá atrás e gira, para, gira, para, gira, para, gira. Para, gira. Fazendo esse treino você também vai sentir bem a linha da sua cintura tem um outro exercício que eu vou passar agora que ele é o seguinte esse outro exercício ele vai trabalhar bem a parte inferior do abdômen como é que nós vamos trabalhar a parte inferior do abdômen fazendo esse exercício da seguinte forma presta atenção você vai deitar assim deitor vai fazer a extensão das suas pernas vai subir descer Lentamente, perna estendida, subiu, desceu, perna estendida, subiu, desceu, mais uma vez, subiu, travou, desceu. Fazendo este exercício, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Muito obrigado e aguardo você no nosso próximo vídeo.